Olá, tudo bem com vocês? Vem, vem, vem aqui que hoje o vídeo tá top, galera. Sabe aquela máscara preta ou de várias cores que o pessoal usa? Além de ser cara demais, você nem sabe a composição, no caso, o que vai na sua pele? Por isso, hoje vou ensinar a fazer essa máscara em casa, com os ingredientes caseiros, da forma mais simples e barata. Só isso já faz o vídeo merecer o um like. E aproveita aí para dar aquela fuçada no canal, porque eu tenho certeza que você vai achar mais dica para você. Então galera, vamos passar os ingredientes. Uma tesoura, uma gelatina incolor, um pouquinho d'água, uma colher de sopa, algo para misturar, um potinho vazio. em um corante comestível. Corante alimentício. E um corante alimentício. Ele é comestível. Tentei procurar preto, não achei. No meu caso, vai ser azul, galera. O ideal seria uma cor escura, para você saber, uh, para você ver as impurezas que saem do seu corpo. Seu rosto, no caso. lembre que quando você fazer, você não pode reusar, entendeu? Se você fizer o que você fizer, você tem que jogar fora, se sombrar. Tá bom? Eu vou passar em todo o meu rosto aqui até aqui só vou não vou passar muito aqui por causa da barba o negócio certo vamos lá e enche uma colher de sopa com a gelatina então você vem aqui ó vai encher uma colherzinha então a gente coloca mais um pouquinho da outra aqui a uma colher coloca para cada uma colher de gelatina duas de água no meu caso eu vou colocar mais uma de gelatina Eu vou colocar três né, por garantia né, vai que... Aqui. Aqui. Três colheres de sopa de gelatina, agora seis de água. Eu perdi a conta, mas que foi seis, hein? Eu perdi a conta, galera, mas que foi seis mesmo. Certo, galera. Vai misturar bem. Aqui, ó. Vai passar o corante. Uma gotinha já basta. Eu vou passar duas porque eu quero ver. Mas uma gotinha já basta. Principalmente se for do preto. Vamos ver o resultado Fecha aqui Vamos lá Misturar bem Certo galera, agora eu até esqueci, vamos precisar do microondas também. Só que você só vai colocar 5 segundos. Galera, antes de fazer isso, eu vou tomar um banho para deixar minha pele toda limpa. Quem quiser souber, quiser abrir os poros também, o ideal, quanto mais os poros estiver mais abertos, mais sujeira vai sair. Então eu vou tomar um banho e depois eu volto e volto com. O rosto todo preparado, tá bom, pessoal? Então, galera, voltei aqui, ó. Tomei banho já. Tô com a forma mais aberta. Vou até tirar isso daqui. daqui. Daqui. Daqui. Daqui. Certo. Agora o ideal é o quê? Você colocar isso no micro-ondas, galera. Então vou lá colocar, tá bom, galera? Só cinco segundos. Tá? Vamos lá. Aqui, galera, coloquei, ó. Cinco segundos, ó. Deu... Essa cremosidade toda nele. Isso. Como vocês podem ver, eu até fiz a barba, então eu vou passar no rosto inteiro. Tá bom? Vou passar no rosto inteiro e vocês vão dar uma olhada aí, tá bom, galera? Eu não tenho pincel, então vou passar com a mão. É o jeito. Lembrando que não pode reusar, hein? Passou depois disso, é jogar fora. Deixa eu aqui. Vou colocar o cabelinho um pouquinho para trás, já tá pingando, legal. passar um pouquinho mais aqui para ver se sai meus cravinhos Isso aí, galera agora esperar esperar secar isso leva de 5 a 10 15 20 50 minutos aí eu volto com o vídeo então galera eu voltei aqui ó nem consegui rir eu consegui direito ela tá quase seca algumas partes ainda tá um pouquinho meio que úmida só que eu vou tirar agora porque já é noite é, eu gravei esse vídeo muito tarde, então eu vou tirar agora Mas já tá quase toda seca, ó Ela já dá, tá tranquila já para tirar Aí vocês, a gente vai ver o resultado dela Nossa, dá. Não sei se dá pra você ver, né? não, não vai dar pra ver, tá muito longe. Mas tá saindo já alguns carinhos aqui. <risos> aqui, galera, ó Aqui, não sei se dá pra ver, ó Deixa eu... E vou mostrar pra vocês aqui, ó Thank you. Essa parte acho que eu vou cortar, mas você viu? Eu, eu mas você viu o negócio pra fora? Oi galera, esse é o resultado final, ó, ficou assim, ó, já tem até um pouquinho aqui, depois tiro o resultado ficou assim, e olha o tanto que saiu, ó, aqui ó, vamos ver se consigo mostrar pra vocês, tem aqui, aqui ó, vou até atrás da câmera, vamos ver se consigo mostrar. Conseguem ver? Olha isso, galera, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha isso, como ficou, galera. O tanto de coisa que saiu. Esse daqui eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vamos ver aqui, ó. Galera, saiu muita coisa, muita coisa Então, aqui tem Nosso negócio parece que tem, pilo. tem um negócio Mas é muita coisa, galera Espero que vocês tenham gostado Eu te ajudei, agora me ajuda também, galera Se inscreva aí no canal, ative as notificações Que eu trago o vídeo toda segunda e quarta A partir das nove horas Muito obrigado para quem ficou até agora E até o próximo vídeo, e tchau, tchau